dia, eu estou a passar em todos os municípios e decidi vir aqui onde o presidente da república exerceu o seu direito de voto. É a Assembleia número 105 das Ingombotas, conforme vocês podem ver, 105 das Ingombotas. Este é o espaço, tal como vocês podem ver. O senhor presidente veio exercer aqui o seu direito de voto. E como vocês mesmo podem constatar, para depois nos dizerem que outra pessoa inventou os resultados nesta Assembleia, em todas as mesas o partido do Presidente da República, que nesse caso é o ex-presidente da República, perdeu de forma expressiva. Conforme vocês mesmo podem ver, então aqui não há nenhuma venção de resultado, Assembleia 105, onde o senhor seu partido perde de forma muito, muito humilhante.